Ah, tá. Agora vai. Não! não. Como assim? Não! Você é pra lá! Não! Rola! Pula! Usa espada, não é escuro! Ah, esse é o último negócio. Não deve ser. O quê? Como eu morri tão fácil assim? Ah, tá bom. Vamos embora. Já é a milésima vez! Ah, tá bom. Vamos uma última vez. Filho, ahn, ligou e. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Tá, eu vou te deixar sozinho. Yes! Tá, mas. E agora? Eu já zerei tudo quanto é tipo de RPG. Será que tem um novo na internet ou algo do tipo? Slows. Já zerei. The Elder Scrying. Também já zerei. Ahn, uh, the... The Prefecture, também já zerei, uh, World of War Trash, Not Slink. ah, todos esses já zerei, eu joguei pelo menos uma vez, caramba, nossa, opa, calma, um jogo novo? É The, The, The Redmond's Cast, Quest, o que, que é isso? Ele vai te colocar dentro do jogo? Tá bom, me interessei, o que, que é isso? Ah uh, Tá? Então vamos jogar. Hum. Hey, find a new way. What is happening? Wait, why am I speaking English? What just What just happening here? Whoa. What is this button? Where did it come from? What? Yen. Creo que. Qué? Quiero jugar en portugués, no en español. Italiana. Ah. Pienso que no se no português in questo chico. Ah. E não é possível que nem ia é para o português ainda já aí, finalmente o português. Ah, É tão bom entender as idiotices que eu falo. Tá bom, ah, onde é que eu tô? O ah. que, que é aquilo? garoto, esse caminho é muito perigoso. Você não vai conseguir sobreviver sem uma arma. Quê? Por sorte, eu vendo várias armas. Você pode comprar uma por um bom preço. Ah, cara, eu não tenho dinheiro. Bom, algo me diz que devo te ajudar. Fique com essa espada. Ei! Você aí, eu vi bem. Você acabou de cair do céu. É, parece que sim. Ei, tem alguém aí? O que tem nesse saco? É. Uh, no saco. Não tem nada no saco. A verdade é essa. Hum, pensei que tinha uma princesa ali. Hã? Não tem, idiota! É, deve ser coisa da minha cabeça. Falou, até mais, boa viagem. É. Tá. Obrigado mesmo assim. Hum. Uma tiara de princesa. O homem do saco? Ei, ah! é, amigo, sua tiara caiu! Você esqueceu sua tiara! Ei, cara! Onde é que eu vim parar? Ah. Parece perigoso tá eu tenho que tomar cuidado ai droga opa você chegou até aqui então deixa um like aí para nos ajudar foi um pouco trabalhoso fazer essa animação e vamos fazer continuações então até o próximo episódio falou